Hello, hello, hello, how are you, my friend? Hoje eu vou compartilhar com você o segredo para você aprender inglês 10 vezes mais rápido, mesmo que você só tenha 30 minutos por dia, e se você aprender inglês da mesma forma que eu aprendi com o método que eu trouxe para o Brasil há mais de 20 anos, que nasceu na Universidade Harvard, uma das coisas que eu posso garantir que vai acontecer com você é que o valor da sua carreira, o valor do seu negócio vai multiplicar por 30, 60 até 100 vezes mais. Pelo menos foi isso que aconteceu com a minha carreira. Mas será que foi só comigo que isso aconteceu depois que eu aprendi a falar inglês? Não. Isso foi também o que aconteceu na carreira do Rodrigo Cardoso. Ele era um engenheiro, é, ganhava em torno de uns 5 mil reais por mês, quando eu o conheci, aprendeu a falar inglês, foi para os Estados Unidos, colocou uma coisa exclusiva no currículo dele que mais ninguém tinha no Brasil, trouxe esse conhecimento para o Brasil, passou a compartilhar esse conhecimento com outros profissionais, com outras pessoas que queriam o conhecimento que ele tinha, e pronto, ele se transformou num dos empresários mais conhecidos, num dos empresários mais bem sucedidos do Brasil. E o valor dele foi muito, mas muito acima de 100 vezes, é, como eu disse no início. Por quê? Porque quando você é um profissional diferenciado, Tá? e você então é diferente dos outros profissionais brasileiros, o seu valor já aumenta. Mas quando você é um profissional exclusivo, quando você tem uma competência única, quando você tem alguma coisa no seu currículo que mais ninguém tem, uau, aí você vai fazer a diferença. Dá uma olhada na história da Keila. Porque... A Keila, ela fez parte de um projeto social que nós mantemos aqui no Brasil, chama JIP, Jovem Estudante de Escola Pública. Ela participou desse projeto social, aprendeu a falar inglês, e olha o que aconteceu com ela. Ela saiu das comunidades, em Diadema, na cidade onde ela morava, para trabalhar nas multinacionais chegou num alto nível ela chegou num nível gerencial nessa multinacional e a última vez que ela apareceu né na minha vida ela estava na frente da torre eiffel ela apareceu no meu facebook tá ela estava na frente da torre eiffel em paris uau não é e, e veja como isso é surreal de uma comunidade para Paris, de uma comunidade para um alto nível, numa empresa multinacional. Tudo porque, porque o currículo dela ficou único. E é isso que nós temos que fazer se nós estamos decididos a... Levar a nossa vida profissional, levar o nosso negócio para o próximo nível. Porque os americanos chamam isso de você criar um momento na sua carreira. E a melhor tradução para momentum é você criar um embalo na sua carreira. E a hora que você cria um embalo é quando você ganha essa exclusividade. Como eu disse, uma coisa é você ser diferente. E outra coisa é você ser exclusivo. Eu gosto de brincar que em terra de cego, quem fala inglês voa. E por que eu digo isso para você? Porque nós estamos num país onde os outros profissionais brasileiros, menos de 5% dos outros profissionais brasileiros falam inglês. Então, quando você coloca o inglês no seu currículo, isso já é uma arrasa quarteirão, você acaba com a sua concorrência. Mas eu não quero que você pare aí, porque só falar inglês... Tá bem, é uma tremenda vantagem, mas se você fizer, por exemplo, uma coisa que é possível hoje, você pode se matricular num curso, por exemplo, da Universidade de Harvard, onde nasceu a nossa metodologia, de onde ela veio, é... sem sair do Brasil. E você pode fazer um curso em Harvard, por exemplo, né e tem cursos até free, cursos gratuitos que você pode fazer em Harvard. Você imagina você colocar no seu currículo que... Você é formado, que você tem um certificado, um curso com certificados pela Universidade de Harvard, é, na área tal e tal. Imagine você concorrendo a uma promoção, imagine você concorrendo a um novo emprego. Quantas pessoas ali naquela sala, quantas pessoas concorrendo àquela promoção vão ter no currículo delas um curso feito pela Universidade de Harvard? Você entende o quanto isso aumenta o seu valor, o quanto isso traz de exclusividade para você? Mas a boa notícia é que você não vai levar anos e anos para fazer esse programa, porque o programa que nós trouxemos para o Brasil, ele ensina você a falar uma nova língua, no caso, o inglês, em oito semanas. Lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde eu conheci esse programa pela primeira vez, eles ensinam espanhol em oito semanas, ou italiano em oito semanas, o francês em oito semanas o alemão em oito semanas, esse método quando eu conheci, ele era utilizado por embaixadores, embaixador ele é comunicado que ele tem que ir para outro país e tem que ir né? e ele não pode chegar lá e ficar anos e anos para aprender a falar uma nova língua, ele tem que chegar lá, chegando, né? a mesma coisa acontece com CEOs, quando eles são indicados para outros países e esse programa da Accelerated Learning né? já era um programa então utilizado por esse perfil, até por militares também, que é esse perfil de pessoas que precisam ir para outros países de repente e quando nós descobrimos esse programa programa trouxemos esse para o Brasil com o seguinte pensamento. Se funciona para essas línguas, funciona para o inglês, tá bem? Então eu aprendi a falar inglês em oito semanas e é isso que eu vou compartilhar com você e mostrar para você como você pode fazer isso.